Olá pessoal, aqui quem fala é o Bonome e estamos começando mais um gameplay aqui no Força Nerd. Hoje nós vamos continuar aqui a nossa jornada do herói e quero primeiro pedir desculpas pelo áudio meio zoado do último episódio em que eu acabei gravando em conjunto o áudio do jogo e o meu áudio, então por isso a minha voz ficou muito baixa em relação ao jogo, estava muito alta a música do jogo, eu não percebi, desculpa mesmo. E também agradecer ao pessoal, eu, a recepção foi muito positiva, principalmente no Facebook. Vocês me deram muitas dicas e eu vou tentar fazer isso agora nesses próximos episódios. E quem sabe até no último alguns de vocês que acabarem entrando aí no jogo. É só me procurarem, meu link aqui é nerdinho E queria fazer uma correção, uma primeira correção em relação aos comandos. Eu falei que o Enter funcionava, mas na verdade o Enter ativa o Z. Depois eu estava assistindo o vídeo e eu vi que... Eu apertei um monte de vezes Z e X no, durante o jogo, e apareceu no chat, igual aparece aqui agora. Mas na verdade é só Z e X mesmo, o Enter não é um comando assim para ativar as questões do, do jogo. Mas então agora eu vou curar meus pokémons, vou um pau um pouquinho level, e já já eu volto com mais coisas pra vocês. Estamos de volta com a Jornada do Herói. Como vocês podem ver, capturei aqui um Pidgey e um Radatá. E agora nós vamos dar sequência à jornada do herói a nossa série. Nós chegamos aqui no Carinha que vai nos ensinar a capturar Pokémons. Bem, esse é um detalhe. Você não tem mais interação com os personagens. Para você ter interação com eles, você tem que vir e clicar. Aí você pode ter interação com os personagens. Mostra aqui só para vocês como é que seria se eu fosse desafiar alguém que está ali naquela Taça super lotada, né? Nossa, nunca vi tanta gente junta num lugar Eu teria que vir clicar no nome do cara e desafiar para um duelo Ou para conversa, para uma troca Ou adicionar como um amigo, ou até bloquear se não gostasse dele Agora olha o que nós temos ali, alguém andando de bicicleta no meio da água Que coisa mais estranha, e eu a pé? Nossa! Vamos sair daqui Bem, basicamente essa cidade de não tem muitas coisas aqui nessa cidade é a cidade do último ginásio, ginásio, pelo menos assim espero eu, né, que não tenha mudado muita coisa. Mas vamos dar sequência aqui, vamos lá pra cima tentar conquistar a nossa ensina de Pedra. Bem, chegamos aqui agora na Floresta de Veridian, que fica entre a cidade de Veridian e a cidade de Pyrrha. E vamos aqui tentar chegar até a cidade de Pyrrha. O pessoal tá lutando ali. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que, se vocês quiserem mudar a ordem do seu time, é só você arrastar o seu Pokémon, e daí ele vai para a posição que você desejar. No caso, vamos deixar aqui o Caterpie Pra a gente poder evoluir ele de level mais rápido. E vou ali. Ah! Ih, vou tentar pegar Pokébola. Hum, Pikachu, será a nossa chance? We have to catch, we have to catch. Vamos lá, vamos lá. Não vou, trocar, não vou usar um Pokémon mais forte, porque senão não eu posso tentar até vencer ele antes de capturar. Então, para não correr esse risco de, de acabar matando ele, vou tentar aqui com a Caterpie. Vamos ver se ele não está paralisado. Ah, saiu. Vamos lá, vamos lá. Conseguir um Pikachu assim logo de primeira é bem raro, hein? Vamos ver se a gente consegue. Vou insistir aqui enquanto eu não tô me dando, pra ver se eu consigo tirar um pouquinho de vida dele. Tacou, tacou, tacou. Consegui tirar mais um pouquinho, vamos lá. Seria muito épico se a gente já conseguisse capturar esse Pokémon, esse Pikachu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei se vocês estão ouvindo, se estão capturando meu, meu teclado aqui, mas eu adoro ficar clicando. Desculpem se for incômodo pra vocês, mas pra mim até um pouquinho relaxante esse barulho. Vamos lá, vamos tentar capturar agora. Bebe. que aí tem esse Pokébola, vamos lá. Vai, vai, vai, vai. Pikachu vai, eu confio em você. Vamos, vamos. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Yeah! Conseguimos capturar um Pikachu na primeira luta Assim que nós entramos dentro da floresta Oh, eu já fiquei assustado, já pensei que ia vir outro Pikachu logo em seguida, hein? Mas não, dessa vez é só uma... Caterpie! Bem, pessoal, eu fiz um pequeno corte porque eu não queria ficar mostrando lutas, assim, aleatórias é, Em Pokémons para vocês, né? Lutas sem importâncias Então eu vim aqui direto mostrar para vocês como é que é o treinador Se fosse um jogo normal no, pelo menos no Game Boy, o jogo original nós iríamos passar aqui e esse treinador iria nos desafiar agora você pode ver que eu fico andando aqui e não aconteceu nada agora pra mim lutar com ele é só eu vir aqui e apertar Z ou clicar nele que daí começa o combate aqui ele me desafiou agora começou o combate ou seja, não é automático esses combates com PC. se você quiser você tem que chegar no, no NPC e desafiar ele para uma luta senão a luta nunca vai acontecer isso é importante porque eles dão bastante XP, né? Então a gente tem que, tem que estar prestando atenção para a gente não perder oportunidades como essas de lutar. Deixa eu voltar aqui e vou ir com o para vencer mais rápido. E a dica que eu dou para vocês é o seguinte: é, vocês estarem sempre 5 levels acima do level que você esteve quando você venceu o último ginásio. Por exemplo, nós pegamos o um no level 5. Vamos lutar o, contra o Brock. No level 10. No próximo ginásio, lutar no level 15, depois no level 20, depois no level 25. Se você seguir essa escala e sempre estar tá 5 levels mais forte, você vai sempre conseguir vencer sem nenhum problema as batalhas dos ginásios. Então, nós estamos aqui lutando contra o Weedle. Vamos lá, Squirtle. Não desista. Eu confio em você, Squirtle. Vamos lá, vamos ver. Mais um bubble, bubble, bubble, bubble. bubble. Só nas bubbles. E aí, vencemos o Idol. Agora ele vai ganhar, ele vai mandar mais um Pokémon. Né? Um Caterpie. Eu vou usar o Ratatá. Quero usar o Ratatá, ainda não usei ele nenhuma uma vez. Vamos ver se ele não morre. Não devia ter feito isso, devia ter colocado ele como inicial. Mas vamos ver, não, eu tomou um ganho pequeno. Vamos ver se ele aguenta mais um, pelo menos. É, não vai dar pra aguentar essa luta. Vamos então pro Pit, no level 3 também. Eu tô fazendo isso só pra, pra eles ganharem level, pra eles ganharem mais XP. E assim a gente ir evoluindo mais rápido o nosso time. Vamos lá. E eu, uma vantagem com Pokémon Voadora é, é bem forte contra o Pokémon de, de plantão, né? o é Pokémon Inseto. Pena que não tem um ataque voador aqui agora. Vamos ah, lá, vamos lá, vamos vencer esse Caterpie! Pidi! Não me desaponte! Vá, agora! Agora! Isso! Não, não, não, não! Ah, estamos mais lentos, mas isso não nos impedirá de vencer agora! Vamos lá, Pidi! Oh, ah, não! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos vencer essa luta! Vencemos! E é isso aí, pessoal! Vencemos a nossa primeira luta contra um NPC! Né? Sem contar a luta contra o rival, que também é um PC mas é diferente. Agora vamos para Pure. Vou fazer um pequeno corte, eu não vou evoluir muito nos Pokémons, eu vou desse jeito mesmo, para tentar ganhar do Brock. E depois eu me dedico um pouquinho a, a upar alguns Pokémons antes da próxima em si. E estamos de volta, e depois de diversas lutas e uma jornada bem conturbada dentro da floresta de Viridian. Nós conseguimos sair aqui com o time meio baqueado, né, Sofremos alguns danos, mas chegamos ao final da floresta, agora nós vamos curar os nossos pokémons, né, restaurar a sua vida, aqui no centro pokémon. Uma coisa que eu nunca consigo entender é porque no final eles esperam ver você novamente, ou seja, eles, esperem, eles esperam que nós machucamos os nossos pokémons de novo, isso, isso é meio antiético, né, mas enfim... Vamos agora desafiar o Brock para a nossa luta E agora estou aqui na entrada do ginásio de Pedra, do ginásio de Pewter Ah, pensei que tinha as informações aqui, aqui Pewter, Seed, Pokémon Gym Leader, Brock The rocks só Pokémon Trainer, né? O, o ginásio, o treinador do, do tipo de Pedra Tem alguém ali que vai desafiar ele também? Não, eu vou primeiro, eu vou primeiro, eu vou primeiro, ah não Ah, tem uma luta primeiro Vamos lá. Ah, não quero outra que você <risos> Então você está aqui para desafiar. Eu sou Brock, o Brock, o líder do ginásio de aí <risos> é Ele que se gabana, achando que vai vencer. Bem, é, de fato, eu não espero não ter nenhum problema. Porque, né, o... Escorto, um Pokémon aquático, é notoriamente mais vantajoso contra Pokémons de pedra. Então acho que a gente vai vencer essa batalha aqui só com o Escorto, mesmo porque são só dois Pokémons o dele. E nós temos um novo golpe. Aqui, Drop, ainda não testei, vou testar aqui agora. Ah, esse aqui é para melhorar minha defesa. Merda. Não lembrava desse golpe, faz muito tempo que eu joguei Pokémon pela primeira vez. Vamos ver, vamos ver. Agora super efetivo. Ah, oh, quase. Quase foi um crítico com uma vida só. Mas agora sim, nós vamos ver se. Pode mandar ser o Onyx, cara. Que aqui o Scorpion vence sem dó. 220 XP já vai pro level 11, então. Rolar. Go, Onyx! Será que eu mudo de Pokémon? Não mudo, mudo, mudo, mudo. Vai lá, Acho que level 15. Acho que eu dei no level 15. Acho que eu me enganei. Hein? Acho que eu tinha que estar no level 15. Pra... <risos> aqui. Digo, se eu não tivesse que me escorto, claro que o escorto é um Pokémon que tem vantagem. Mas de qualquer jeito, acho que a gente vai conseguir vencer bem aqui. Vamos lá. Vamos <susurra> lá. Onix caiu, nós temos mais 324x quase... quase level 13 Então só metade do level Com prova da vitória eu te dou a... Medalha, a Badge, a insígnia né? De pedra 1400 de Ah, eu também não tenho hein, né? Tem um 39 Raptom. Eu não gosto de usar esses Ternos. Será que eu consigo vencer dele? Será que eu consigo vencer dele? Vou vencer de você, então. Só com o Squirtle. Isso ah. tem muita, muita chance de dar errado. Mas vamos lá. Né? Quem sabe a gente não consegue vencer usando só um Pokémon. Jodot. Vai lá, Squirtle. Você já fez isso uma vez? É. Óbvio que, que ele ia perder. Os Pokémons aquáticos são notoriamente mais fortes contra Pokémons de pedra. Mas foi bom que nós voltamos o level 13. Ou seja, nosso Scorpio está a evoluir como uma flecha. Hum, e um novo ataque. Tirar o Tail Whip. Vou colocar o Jato d'água. E já vamos testar o jato d'água agora contra esse True. Vamos lá. Water gun, Vai, Squirtle! Ah, te molhou todinho E não no bom sentido <risos> Se é que deixou eu... Bem, vamos lá, level 14 Não, não foi Mas é isso aí, pessoal, vencemos a nossa primeira Insígnia Agora o nosso nome vai ficar aqui Eternizado na entrada Ou oh, não Vamos ver se ficou Broke Dully e é, Pensei que apareceu o nome de todos os treinadores do céu E isso seria muito épico Mas como vocês podem ver aqui agora Na nossa Trainer Card Nós temos aqui o primeiro vencido A primeira em si, né? nossa primeira badge. Ela é tão bonitinha, tão querida E em breve nós teremos todas E nos tornaremos o campeão dos campeões ah, O nosso time aqui atrás Corta o Pijoto, Podre. Aliás, nosso Podre evoluiu, não falei? E antes de terminar, só mostrar mais uma coisinha. É, se você quiser ver a XP do seu, personagem, do seu Pokémon, como não tem o menu do jogo original, você tem que vir e clicar com o botão direito do seu mouse para você conseguir ter as informações aqui do seu Pokémon. Né? Se ele é dócil, quem que é o treinador dele, quanto XP que ele tem, quanto que falta o próximo nível e até se ele tá segurando algum item ou não. Bem, é isso aí. Até a próxima, pessoal!